Que conteúdo linguístico de interesse nós encontramos no sexto episódio de Os Anéis de Poder? Michael Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages.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 não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Dando continuidade ao que temos feito nas últimas semanas, analisaremos os trechos de Udun, sexto episódio da série do Prime Video Os Anéis de Poder, em que ouvimos ouvimos alguma menção às línguas criadas pelo Tolkien. Se ainda não assistiram, recomendo que vejam os TT Languages número 6, 7, 8 e 9, dedicado aos cinco primeiros episódios, além da live em que o César, o Sérgio e a Inês analisaram o sexto episódio em detalhes. Os links estão na descrição do vídeo. Vamos ao episódio. O significado do nome do episódio, o Dun, já foi explicado durante a live. O Dun é a forma Sindarin de Utumno, nome da fortaleza de Morgoth, que significa abismo oculto ou abismo sombrio. É também o um nome dado a uma depressão no canto noroeste de Mordor, local onde Sauron mantia boa parte de suas tropas e armas junto ao Morannon, o Portão Nembro. Com referência aos esconderijo de Morgoth e aos horrores que ali ocorreram antes de sua destruição, a palavra também é associada à ideia de inferno, e nesse contexto a ser usada pelos orques no episódio em seus cantos de guerra. Por volta do minuto 3 e 10 do episódio, Adar planta, antes da batalha, algumas sementes de Alphiren e diz em Quenya, Vinha coivie, Nanfirie." Vinha é o adjetivo novo, jovem. Coivie é o substantivo vida, muito parecido com cuivie, despertar, que conhecemos em cuivienen, água do despertar, local onde os elfos acordaram pela primeira vez. Nan é uma preposição, utilizada aqui nesse contexto para contra, em contraposição a. Firie é morte. Essa é uma raiz que já vimos lá no primeiro episódio, no grito de Finrod, em mão de Galadriel: Firuvante, eles morrerão. É uma decisão um pouco controversa dos tradutores da série pois essa raiz tem mais o sentido de uma morte serena, um fenecer, e não a morte violenta, que seria qualme. A frase como um todo pode ser traduzida literalmente como uma nova vida em oposição à morte. Pouco tempo depois, na marca 4 e 19, Adar diz que seu povo migrou de Ered Mithrin a Efel Arnen. Ered Mithrin são, em Sindarin, as montanhas cinzentas. Norte das Montanhas Minervoentas e de Verde Mata. É uma combinação de Ered, plural de Orod, montanha, e Mithrin, plural de Mithren, cinzento. Já Efel Arnen, nós não encontramos nos mapas a que estamos acostumados. No entanto, julgo ser possível sabermos a que estão se referindo. Arnen é um nome visto em Emun Arnen, as colinas de Arnen na região de Ithilien, entre o grande rio Anduin e as montanhas a oeste de Mordor. Essas colinas receberam esse nome dos primeiros númenóreanos que estabeleceram o reino de Gondor. Eles quiseram dar um nome que soasse élfico, mas acabaram misturando o elemento quenya, ar, próximo a, a um outro em Sindarin, nen, água, ou seja, próximo à água. Pode-se especular que nessa época retratada no episódio, uma vez que Mordor ainda não existia como conhecemos, Efelarnen faz referência à cordilheira montanhosa logo à frente, perfazendo a fronteira oeste e sul dessa região. Depois que Mordor se tornou a Terra da Sombra, essas montanhas passaram a ser conhecidas como Efel Duath, as Montanhas de Sombra. Efel é literalmente cerca e Duath é sombra. Há uma passagem bem a seu centro, onde podiam passar tropas e cavalos, conhecida na terceira era como Vale de Morgul, nomeado assim por causa de Minas Morgul, a torre da feitiçaria, cidade fortaleza dos Espectros do Anel, construída bem na entrada do vale. Logo depois, ouve-se três palavras na língua dos orques, Nampat, Uruk e Burzum. Nampat é uma palavra inventada pela equipe de Karl Hostetter, tradutor tá? indicado para a série pelo Tolkien Estate. Como a língua sobria de Mordor é uma que temos pouquíssimas palavras atestadas nos livros de Tolkien, os tradutores tiveram de criar diversos neologismos. Nampat é um deles. E de acordo com o raio-x, funcionalidade do Prime Video que eu convido todos a conhecerem significa morte ou morrer. Uruk, por outro lado, é uma das poucas palavras que sim conhecemos na língua dos orques. Significa simplesmente orc. No plural coletivo é Urukhai, em que rai significa povo, gente. Muita gente se confunde e acha que é uma referência àquela variedade de orques criada na Terceira Era por Sauron, mais fortes e com maior resistência ao sol, embora ainda um pouco menores que os homens, que no filme de Peter Jackson são erroneamente mostrados como criados por Saruman. Esses orques modificados na Terceira Era eram conhecidos como Urukai, simplesmente orques, porque eles se consideravam os verdadeiros representantes dessa raça, e dignos do nome, e tratavam os demais, menores, mais fracos e menos inteligentes, como seus inferiores, e só os chamavam de Snaga, escravos. Burzum, palavra que se ouve durante o Cântico de Batalha dos Orques, significa escuridão. Ela aparece nos livros, no Verso do Anel. Ao entrar na Torre de Ostrith, no minuto 6 e 9, começamos a ouvir outras frases na língua dos orques, que vimos nos episódios anteriores, sem tradução. Pelo contexto e pelas legendas que agora aparecem, descobrimos que Kishtibatoth, neologismo da série, é Vaskulien. Gimbatul é encontrá-los, construção que já conhecemos do verso do Um Anel, Ashnazg Gimbatul, o um anel para encontrá-los. Gimb é o verbo encontrar, at, uma desinência para formar o infinitivo, e ul, desinência pronominal da terceira pessoa do plural, eles. Ismumbor, o neologismo da série, é sinto o cheiro dele. Em seguida, no núcleo dos Númenóreanos, que se aproximam da Terra-média, vemos a rainha regente Miriel analisando junto a Elendil no mapa das Terras do Sul. O mapa está todo escrito no alfabeto criado na série para os Númenóreanos, e as palavras ali escritas estão em língua inglesa, transliterada foneticamente. Nessa primeira imagem, vemos as fozes do Anduin, Mouths of the Anduin o rio Poros, e a cidade numenoriana de Pelarger, rio acima. Indo a leste na segunda foto, subindo o rio, vemos a região que depois conheceremos por Ithilien, entre o rio Anduin e as montanhas de Mordor. Nessa época, obviamente não se chamava de Ithilien, nome derivado de Isildur, que junto a seu pai Elendil e seu irmão Anarion fundaram os reinos no exílio. Nesse mapa, a região é chamada de Land of Green Glades, Terra das clareiras verdes. Do outro lado das montanhas, na região que será Mordor, conseguimos ver à direita duas fortificações. Taragost, ou Forte do Chifre em Sindarin, e Karadost, que talvez queira dizer Forte Vermelho, embora Karanost fosse uma tradução mais adequada. Na terceira imagem, vemos não só alguns nomes já vistos na série sob a lupa de Miriam, mas também outros locais que conhecemos do livro Senhor dos Anéis. Na lupa vemos Orodruin, a montanha de fogo, que no futuro será conhecida por Amon Amarth, o Monte da Perdição. Também vemos a torre de Ostrith, Sindarin para Forte da Guarda, e as vilas de Tirharad e Horndern. À esquerda da lente vemos alguns rios tributários do Anduin, os rios Erui, Sirith e Kelos. Um pouco acima vemos o Monte Mindolluin. Sindarin para a Torre da Cabeça Azulada, onde será construída Minas Tirith e um pouco ao norte, rio acima, vemos uma ilha com a legenda Ship of the Long Foam, navio da longa espuma, tradução para o Sindarin Cair Andros, nome que aparece nos mapas nos livros a que estamos mais acostumados. Mais à frente, por volta do minuto 36 e 30, na taberna invadida por Adar e seus orques, o elfo corrompido pergunta em Quenya a Arondir. Sana e Questan Asa Antanin. Arondir responde A-Tesene, Ar-Uvu Sana é um pronome demonstrativo, aquilo, algo já mencionado ou conhecido de ambos os interlocutores. E é o pronome relativo que. Questan é um verbo, Kesta é procurar buscar com o sufixo "-n", desinência da primeira pessoa do singular, eu. Que né? Eu estou procurando. A é a partícula que marca o imperativo. Sa é um pronome objeto referente a algo inanimado. Anta é o verbo dar no presente. Junto da partícula a, formamos o imperativo. Nin é a forma dativa, ou seja, de objeto indireto do pronome ni, eu nin é assim para mim. Traduzimos a fala de Adar então por aquilo que procuro. O de para mim. Já a resposta de Arondir a novamente é a partir do imperativo. T é o pronome e objeto da terceira pessoa do plural eles. Sene é a forma presente do verbo libertar deixar ir. Ar é a conjunção e. Uvuvan é um verbo. Uva. Significa ter em mente, levar em consideração. A essa raiz verbal junta-se o prefixo formador do futuro, uva. E a desinência pessoal da primeira pessoa de singular, o hum. Uva é eu considerarei, eu levarei em consideração. Sa, como dito acima, é um pronome objeto que se refere a algo inanimado. Tudo junto temos deixe-os ir e eu pensarei nisso. Quando os Númenóreanos chegam no minuto 41 e 42, Galadriel se dirige a Arondir como Martar. Como já vimos em outros episódios, essa palavra em Quenya significa guerreiro, soldado. Arondir então diz a ela algo cuja primeira parte nenhum especialista conseguiu entender bem, mas seu contexto deixa, claro, ma alguma coisa vá o se ma é coisa, objeto. Depois vem uma palavra que não entendemos. Em seguida temos vá, que é um advérbio de negação, usado no tempo futuro e no imperativo. O suvasse é formado pelo verbo usu escapar, conjugado no futuro com o prefixo temporal uva, e a desinência pessoal da terceira pessoa do singular se, dando ele escapará. As é a preposição com, combinada com sa, Pronome para um objeto inanimado. Assa é com isso, com aquilo. Vá, o assa. serei então, ele não deverá escapar com aquilo. Galadriel parte em perseguição e como forma de incentivar o seu cavalo, diz a ele em Sindarin, Norolim. Essa é uma frase que muitos lembram ser dita por Arwen no filme de Peter Jackson mas originalmente é algo falado no mesmo contexto pelo elfo Glorfindel que de fato foi quem salvou Frodo e o trouxe são e salvo até Valfenda. é uma combinação do verbo nor, correr, com a desinência do imperativo o corra, seguido do aditivo e advérbio lim, rápido e ligeiro no minuto 46 e 25 Galadriel interroga Adar e diz que ele é um dos moriondor, more é escuridão, trevas. Yondo, plural Yondor, é filho. Moriondor seria filhos das trevas. Interessantemente, Morion, uma variação dessa palavra, foi usado por Tolkien em um poema nos anos 30, a canção de Fíriel, compilado no volume 5 de A História da Terra-Média. Nesse poema, Morion é um dos nomes de Melko. Como na época ele chamava Melkor ou Morgoth. E para terminar essa análise, pouco antes da erupção de Orodruin, na marca de uma hora do episódio, mais uma vez ouvimos algo em Sindarin, quando Elendil ajuda seu filho Isildur a acalmar seu cavalo Berek. Ele diz, Athai, no Ídui-hi, Athai é calma. No- é o imperativo do verbo na, ser, estar. Idui é um adjetivo derivado do substantivo id Tranquilidade, paz, repouso. He é o advérbio agora. Traduzimos então a frase como calma, fique tranquilo agora. Por hoje é só. Não se esqueçam de voltar aqui na semana que vem para a análise linguística do sétimo episódio, O Olho, o penúltimo da temporada. E com isso, ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais Instagram, Twitter e Facebook para saber antes de todos as novidades do Tolkien Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos na semana seguinte! Na Marie